Estamos aqui, né? 2022. Praticamente o primeiro vídeo. Teve aquele vídeo de timelapse, né? De construção. Mas, tipo, não falo nada, então nem considero. Mas eu tô aqui no Bad Wars. Depois de muito tempo. Deu uma saudade um pouco de jogar. Não vou, não vou mentir. Mas que eu prefiro muito mais o perfil atual. Tá, então vamos aqui já fazer a ponte do diamante. O verde. Que aparentemente está a ficar. Não tenho certeza. Não, não está. Mas enfim, vamos lá Aqui tinha ah. que tá. Vou Comprar aqui uma Fireball E já o amarelo Perfeito Que é isso De manhã tô soltando fogos Sei lá Que ser é coisa do... A7 Perfeito aqui O branco já tá sem também Provavelmente o amarelo tá no meio, né? Deixa eu correr lá atrás dele Aproveitar essa ponte aqui do vermelho Droga, não viu? Que isso? isso? foi amarelo agora eu tô com vermelho e amarelo no meu pé Tá aqui no vermelho Vai ficar do nada Ah, quem aí? Nem percebi Beleza, vamos pra próxima Estamos aqui na segunda partida, né Vamos ver o que vai dar Provável que ele ali da minha esquerda Ele vai puxar em mim Carro da melancia, hein Da hora É, eu falei Melancia selecionada Nossa achei que ia morrer, passa uma Gap, pô. é uma Gap, aí já tá vindo Ah ele morreu Ó a hora pra esse cardenão se repassar hein Beleza Tá deixa eu vir aqui, o vermelho ainda tem, o vermelho ainda tem Quatro, deixa eu fazer um sharpness nada só pra garantir eu vou fazer isso aqui ah mano então, estamos aqui na próxima partida né só porque é um da hora hein é de, não de ele muito longe aí é bonito Acho que eu vou direto pro diamante mas tá valendo mais a pena 20 é. tá certinho pra chegar lá vamos um tempo careta E já me viu, né? Nossa. faz é tempo? Ah. Beleza. Já que já no branco. Acho que a gente vai. Ainda bem que a gente tá indo nele, é o que falta. Não sei se tem algo. esse branco aí é tipo. Top 10 do... melhores do mundo ou se quitaram muito. Droga. Peraí que pode porque. Nossa! Tava naquela ali. Vai na minha ele provavelmente. Né? Mas se ele for na minha, eu vou na dele. Braga, sem bloco. Preciso de comprar. Nossa, quase morri. Então, estamos aqui para nossa última partida. Deixa eu ver. São básica aqui, só para falar que tem. Os caras já estão tá aqui. E é isso, gente. Não estou Tô muito confiante que a gente nem a ponte, não. Ah, mano. Ah. E o branco... Merda! Ah, mano. Não, não, não. Esse aqui não valeu, não. Foi muito rápido. Última de definitiva, agora. Meu Deus! Quatro tiros aqui, o que, que aconteceu? Estamos aqui para realmente a partida. Esse aqui eu vou... Tentar segurar para não ir tão rápido. Então vamos lá. Nossa, nem que ele caiu aí, não percebi que ele tá para nossa base não. Ah, droga. Por lá então. Vou fazer uma ponte por alto ali, Não, Não vai. cara é imprevisível. Ele tem a ponte, se eu matar ele, ele chega aqui então, deixa eu ver a proteção dele Nada Eu deveria ter um ponte pelo lado né, mas sei lá, acho que ele consegue pular em mim Ah mano Ah eu vou na ilha dele eu diria é pra chegar lá antes, né? Nossa, Ricardo, essa não <risos> vai pra tipo, chegar, não deu tempo. Então, agora estamos libertos da nossa cama, estamos livres para ganhar aí pra ela. Então, vamos fazer já aqui uma bola de fogo que é a luta de matar. Tomara que eu não erre essa ponte. Meu Deus, eu tô achando muito que foi errado. Eu caí no último bloco da vida. provável que ele tá correndo atrás de mim, ou não? Caramba, não está. Que bacana, hein? Por um mundo mais assim. Ele já vazou pra lá. Tá, o branco tá bem ali. Vamos fazer aqui o padrão de Fireball. Mas enfim, vamos aproveitar que ele já saiu da ilha. Vem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Ele não tem ponte pra voltar pra cá. Da hora. Que? Vamos ver ele aqui. Beleza, eu tô muito ruim de PVP, preciso melhorar. Tomara que eles não gostem pra não ter que gravar mais Bad Wars. Odeio. Tchau.